Vocês não vão se dar, cara. Você tem uma cabeça um e ele tem outra. Santo, não né? bateu o santo. É isso aí. Vocês não vão se dar. Ou você tem que sair do eu... banco ou você tem que sair da área. Você já deve ter ouvido dar. isso também. Que que isso. As, pessoas, as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os chefes. Já ouviu é, isso E, mano, e eu é saí da água para vinho, ah, cara. Empresas é excelente, salário, benefício, então, tudo é muito bom. Mas você não aguenta trabalhar com outro chefe, cara. Aí você larga o chefe, não é a empresa. A empresa Exato. É dobro, assim, mano. a empresa que a gente está hoje, que é um banco enorme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 É muito difícil isso, sabe por quê, cara? É porque você precisa ter um grau de desprendimento do, do, do gestor muito grande. Cara, e porque nós ninguém, temos. Ninguém quer perder gente boa, normalmente. É né? Mas assim, você tem uma equipe ali que você tem só camisa Cara, a gente toalha, tá vivendo é isso foda. recentemente, André, e é assim. É muito difícil acontece. Você ter esse desprendimento. Eu, tava eu, você... eu já passei por isso, cara, de, de, de, de tipo, meu gestor não querer me esperar. E eu, queria, depois, eu passei depois, de por isso outra... também.